Esterilização espiritual do ambiente de trabalho Se o ambiente de trabalho estiver magneticamente muito pesado, procura-se cortar esses campos negativos com vento solar, a fim de cortar e fragmentar esses campos parasitas. Esse vento solar não é um vento propriamente dito, porém é a emanação proveniente do Sol, de bilhões de partículas subatômicas, tais como prótons, nêutrons, elétrons e infinidades de outras partículas, animadas de alta velocidade que banham a Terra constantemente e que no hemisfério norte formam as belíssimas auroras boreais, na alta estratosfera. Essa emanação dinâmica tem a propriedade de influir magneticamente nos campos de frequência mais baixa, desfazendo-os. A força do pensamento do operador treinado exerce ação poderosa sobre essas partículas, dada a velocidade extremamente dinâmica que se aglutinam sobre a vontade do operador, transformando-se em poderoso fluxo energético. Tem dessa forma poder de desintegrar o magnetismo parasita existente no ambiente, acompanhar de contagem em geral de 7 a 10 pulsos, vento solar, cortando fragmentando e desintegrando os campos parasitas negativos. Vamos trabalhar dentro de uma pirâmide de proteção. Antes, porém, de iniciar os trabalhos, devemos enchê-la de luz verde esterilizante, a fim de que nenhum microorganismo astral possa nos atacar. Contagem de sete pulsos. Por fim, fazemos outro campo em forma de anel de aço ao redor da pirâmide, também de frequência diferente.